Bom, gente, vamos lá. Boa noite a todos. Muito obrigado a todos aí que estão acessando essa live, quem está acompanhando também pelos outros canais de transmissão. Eu sou o Leão de sou presidente do DCE da Univesp, a Universidade Virtual do Estado de São Paulo, e a gente está abrindo agora a nossa primeira semana de encontros com pré-candidatos a deputado estadual e ao governo do Estado de São Paulo. Uma semana para a gente é, discutir, debater e falar um pouquinho sobre o... Sobre a realidade da Univesp, né? Sobre a realidade da nossa universidade, que ela já tem hoje cerca de 50 mil estudantes, saltando para mais de 80 mil estudantes a partir aí de agosto, com o ingresso da turma de 2022, 2022 né, em três eixos, né, eixo de licenciatura, eixo de computação e o eixo da administração, que é o novo eixo criado, e a Univesp sendo aí uma universidade pública estadual, que atinge praticamente todo o Estado. Né? São mais de 400 polos, espalhados aí por 3, mais de 350 municípios, são 53 polos na cidade de São Paulo, que fazem parte da Rede no Céu, e mais aí polos em municípios de 15 mil, 20 mil, 30 mil, 50 mil habitantes, enfim, a ideia da, o projeto da Univesp é chegar a todo o Estado. Né? E aí, é, a ideia dessa semana, né, do que foi pensado, é de a gente fazer um debate, tanto com os candidatos ao governo, que tem como incumbência indicar o próximo presidente da Univesp, né, e esse presidente, sendo um cargo de confiança, ele está diretamente ligado às vontades né, e ao projeto político que o governador eleito defende, vai querer aplicar, né, como também uma, uma nova forma de você interagir né, e se relacionar com as centenas de prefeituras do Estado que ofertam os polos da Univesp. Né. Então, a Univesp ela tem esse... esse ela, ela é a, vamos dizer assim... É quase que o um estado da arte do pacto federativo, né? porque você tem o estado ofertando um curso e você tem as, as prefeituras ofertando a estrutura. Então, se esse pacto não estiver funcionando bem, a universidade também não funciona. Né? E aí você acaba tendo vários problemas que os estudantes eles vêm, eles vêm enfrentando ao longo, ao longo dos anos. Né? Então, a ideia da semana é fazer esse debate, é provocar os candidatos, né, os pré-candidatos, a deputado estadual a ah, falarem um pouco sobre a realidade do ensino superior, a realidade da, da educação como um todo no estado de São Paulo, né, as diferentes realidades que a gente encontra é, em todo o estado, ligado à acessibilidade, ligado à própria dificuldade de aprendizado. Nós estamos retornando ainda a esse período de pós... Ainda não é pós-pandemia, né, mas que com certeza a geração mais jovem, de 17, 18 anos, que vai acessar o ensino superior, ela vai vir com ainda mais dificuldades de compreensão de várias disciplinas, devido a esses dois anos de, entre aspas, né, EAD do ensino é, médio, porque entre aspas, porque nós que somos estudantes EAD, de fato, né, baseados em polos na Univesp, entendemos que o ensino remoto, que foi aplicado no ensino médio, no ensino fundamental, não é a mesma coisa do que a educação à distância, Baseado em polos que as universidades públicas é, ofertam. É, oferta no Brasil, não só as públicas, né, mas também as universidades privadas. Né? Então, eu queria também é, só registrar a presença aqui né, dos diretores do DCE que vão ajudar a gente a tocar essa live. Alguns estão ainda em trânsito, vão estar entrando daqui a pouco, né? é aquela coisa normal do, do, do, do estudante que trabalha e estuda, mas aqui está o Douglas Alberto, que é o diretor do Momento Estudantil, que ajudou na, na, na produção desse, desse evento, a Ellen, que é diretora de movimentos Sociais, a Ivani, a Ellen abriu a câmera aí. Boa noite, Ellen, obrigada, bem-vinda. A Ivani, é. que é a nossa diretora da ST Estudantil, que está baseada... A, a, a Ellen é Ortolândia, Hortolândia, certo? Eu sempre confundo. Orlândia. Interior. Orlândia, Orlândia. A Ellen está em Orlândia. A Ivani, lá em Marília, lá no interior de São Paulo. Tem o Igor aqui, que é o nosso diretor de TI, que está aqui em São Paulo também, aqui na Zona Sul, perto de onde eu moro também, eu estou aqui na região da, da, da, da Imbanimirim. Certo? Deixa eu ver quem mais eu vejo aqui. Eu acho que, por enquanto, esse, mas mais gente vai estar chegando daqui a pouco. Também queria dar um, um boa noite, um abraço aqui para a Luciana Trindade, que é super amiga e que se conhece das militâncias do Conselho de Trânsito e Transporte. Ela que também é do PSB e também pré-candidata a deputada estadual. Então, obrigado pela presença e por acompanhar aqui com a gente. Certo? E, então, vamos tocar, vamos começar a, a bater o papo com eles. Então, eu queria aqui dar, dar uma boa noite e apresentar a, primeiro aqui a, a Andrea Werner, a Andrea Werner é pré-candidata do PSB, né, pré-candidata a deputado estadual, acredito que pela, pela primeira vez, né? a Andrea Werner, ela. Ela, ela, ela, peraí, opa, né? ela, ela é ativista, né, profissional da, da área de, de, de inclusão, certo? E o Lucas também, Lucas Romero, do Partido Novo. Também eu acho que também deve estar na primeira candidatura, que é empreendedor, é engenheiro formado pelo Nesp e também formado lá em Berlim, na, na, na Alemanha. Então, boa noite, Andréia. Boa noite, tudo bem? Seu áudio estava chima, estamos rima. Tenta ver aí está bem longe. Eu, eu, eu Acho que está com um problema no áudio. Deixa eu tirar da tomada aqui ver se melhora. Melhorou, Melhorou alguma coisa? Não, tá baixo ainda. Se você estiver usando fone, alguma coisa, pode deixar sem, que às vezes ele capta melhor. É, não, eu não estou com fone, na verdade, não estou com fone. Não sei o que está acontecendo com esse telefone, Tava funcionando até ontem, Tá, a gente consegue te ouvir, mas tá um pouquinho longe, mas tudo bem. Se você quiser fazer o teste aí e colocar o fone com o mic, às vezes a gente pode ver. Se ficar um pouquinho mais alto... Tá bom. Obrigado. Então, boa noite, Lucas. Boa noite Leandro, tudo bem? Tudo jóia, Como é que estão as coisas por aí, é em Piracicaba, né? no interior. Piracicaba, terra da pamonha, aqui interior de São Paulo, a nossa querida e grande Piracicaba. Tudo ótimo, muito trabalho, muita coisa acontecendo aí nesse ano de 2022 e é um prazer enorme poder estar presente com vocês, uh, utilizando já a tecnologia AD, né? essas modernidades que se intensificaram nos últimos anos, e poder discutir um pouquinho sobre aquele assunto que eu adoro, aquele assunto que eu acredito ser a ferramenta de maior transformação na nossa sociedade, que é a educação. Perfeito, seja bem-vindo, obrigado, obrigado pela disponibilidade aí, pelo espaço de falar com, é, com a gente. Enquanto a Andrea vai arrumando, eu queria também é, fazer uma, uma, uma outra abertura com vocês também, para explicar assim, é, o desse da Univesp, né, o Diretório Central de Estudantes, seria é uma entidade que foi criada há pouquíssimo tempo, né, foi criada agora em abril desse ano, só que é resultado de um movimento que a gente iniciou nos últimos dois anos, né, reunindo e conversando com os estudantes da universidade, dos diversos pós, diversos cursos, das turmas, é, eu sou da turma 2020, né, das turmas anteriores as nossas e depois com as turmas que foram chegando. E um dos desafios na educação à distância, sem dúvida, é a comunicação. Né? É você conseguir, propriamente, ter o conceito de turmas né, e os estudantes se sentirem acolhidos pelos colegas. Por quê? Porque o modelo EAD que o Brasil adota, ele não é muito é, assim, sociável. Né? Então, é muito comum o um estudante, ele se inscreve no curso, ele tem acesso ao ambiente virtual, e ele fica sozinho lá, entregando as tarefas, é, contando as notas dele... E, como a gente teve esse período de a, totalmente à distância, né, ao longo de 2020 e 2021, por conta da pandemia, sem as provas presenciais, a grande parte, toda a turma dos alunos de 2020 e 2021, não se conhecem. Então, nenhum aluno se encontrou presencialmente até hoje, porque não teve nenhuma atividade obrigatória nos polos nesses últimos dois anos. Agora, tem alguns alunos que vão entrar aqui também, que são de 19 e de 2018, que já tiveram um pouco dessa experiência né, de ir até o polo. E tudo isso contribui com o quê? Contribui com a dificuldade, né? É, é, ajudou, a, é, atrapalhou bastante a gente a conseguir formar e criar, e criar essa organização. Eu já fui, já, de movimento estudantil presencial, eu fiz Federal de São Carlos, formei, é, participei de DCE lá na época, e é diferente quando você está em uma universidade onde tudo já está consolidado. Basta mudar a gestão. Do que quando você chega em uma universidade e é tudo mato. Tudo tem que ser criado do zero. Então, a gente debate hoje como que a gente vai fazer votações. Porque não tem um sistema ainda que, que comporte 80 mil estudantes no mesmo local. Só para dar um exemplo técnico, um dos exemplos de coisas que não passam na cabeça, né? não está não tá na, na mente de quem pensa em gestão universitária, a Microsoft foi a... Ah, licitada pela Univesp aí durante o um ano passado, e ela oferta uma ferramenta chamada Teams. Né? Já deve ter ouvido falar, os estudantes usam o Teams. Pois bem, o Teams tem um limite de 25 mil membros em um mesmo grupo. Bom, mas nós seremos mais de 80 mil. Como é que eu faço para fazer a eleição? Se o grupo do Teams só cabe 25 mil? Essa pergunta sem resposta... Mas é uma pergunta que nós já encaminhamos para o presidente da Univesp. E que, com certeza, vamos rebater também para os candidatos ao governador, porque é uma questão básica e alimentar de gestão. Como que a gestão atual da Univesp, da, da, do PSDB, no caso, né, Rodrigo Garcia, Barra João Dória ano passado, é, fazem uma licitação estadual de centenas de milhares de reais que não comporta o tamanho da Univesp, né, o, o tamanho dos estudantes. Então, só para só dar um exemplo bem básico do, do, do problema que é você ter uma gestão, uma gestão de educação que não entende a realidade da educação à distância, né? E o, que for, e o que incentivou muito a gente a falar, não, vamos fazer essa semana, não importa a audiência, mas o importante é iniciar a conversa, é porque a gente começa a ver que, da mesma forma como às vezes em outras áreas... de economia, é alguma área diz, não, mas o gestor que está lá, ele nunca pisou na favela, como é que ele vai falar de política de inclusão na favela se ele nunca veio aqui? Pois bem, nós, estudantes de EAD, nos sentimos assim em relação a tudo, porque quem hoje está à frente da gestão da educação, ou a, os, os governantes, né, todo mundo que está na gestão, ninguém foi formado na EAD, todos foram formados em universidades presenciais, e mesmo os maiores entendedores, da área de, de educação, de ensino superior, ainda assim eles não vivenciaram a realidade da EAD. Então, todo mundo está aprendendo. Né? Nós estamos aqui aprendendo, criando esse movimento estudantil à distância que nunca existiu, né? e os gestores e os gestores também. Então, vamos ver agora, André, fala de novo aí, vamos ver se Vocês melhorou. Estão me ouvindo melhor? Bem melhor, bem melhor. Está ah. ótimo. Agora está estou de boa, obrigado. Então, agora, agora eu vou abrir de, abri de boa, novo, você dá até boa noite. noite. Boa noite, tudo bem, gente? Tudo jóia. Quiser falar, Andréia, fazer uma apresentação rapidinha de você, aí depois eu volto para o Lucas tá também. Primeira coisa, uma pequena correção: a Luciana Trindade está como pré-candidata à pré federal. Ah, é, tá, aquela teve estadual na última, é verdade. Sim, é, ela é uma, uma dobrada minha, importante, inclusive. É, eu sou a Andréia Werner, eu sou jornalista. Eu sou fundadora do Instituto Lagarta Vira Pupa, que dá suporte para famílias de pessoas com deficiência. Sou mãe do Theo, de 14 anos, que é autista, e esse é o motivo pelo qual eu cheguei aqui. Lá em janeiro de 2012, eu comecei um blog, pouco tempo depois que ele tinha sido diagnosticado, chamado Lagarta Vira Pupa, que é o nome de uma musiquinha do Cocoricó que ele gostava. É, comecei relatando as minhas vivências, mas cresceu muito mais do que eu imaginava, virou uma grande rede de informação, de apoio, de suporte, de organização de eventos inclusivos, de rodas de conversa, de ativismo, a gente bate um político quando precisa também, a gente entra com a DI quando precisa também. É, em 2018, eu me candidatei pela primeira vez a deputada federal pelo PSOL na época, já fiquei como suplente, tive quase 45 mil votos, e aí foi quando eu vi que a causa da acessibilidade, da inclusão das famílias de pessoas com deficiência, estava precisando mesmo de representatividade. E aí venho agora como pré-deputada, pré-candidata a deputada estadual, eu acho que a gente ainda não tem representatividade nesse sentido na, na LESP, e eu acho que, na verdade, no geral, a gente precisa melhorar muito aquela legislatura que está lá na LESP, né? Então, estou aí aberta para como pré-candidata a deputada estadual agora. Perfeito, obrigado, Andréa. Lucas? Diga, pois não? Pode, pode fazer uma apresentação sua agora. Tá. É, sou Lucas Romero de Piracicaba, sou engenheiro de formação pela Unesp, né? assim como vocês, vim de uma das universidades públicas de São Paulo. É, foi um prazer enorme também conhecer, em conversas com o Leandro, em pesquisas, realmente me aprofundando na operação da Univesp, é, os dados, a participação, a inclusão que a sua universidade traz, ela é muito transformadora para a nossa sociedade no estado de São Paulo. Queria parabenizar a Andréia pelo movimento dela, pela causa dela e pelo sotaque mineiro. Moro morei em Minas também, Andréia, admiro muito esse sotaque mineiro. O... Tive a oportunidade na minha vida de, através da educação, abrir portas e construir muitas pontes que me trouxeram até esse momento da minha vida. E a minha missão hoje, como empreendedor, gerador de emprego dentro do estado de São Paulo, é retribuir, através da educação, todas as oportunidades que eu tive dentro da nossa sociedade. É isso aí, pessoal. Perfeito. Então, vamos lá. Vamos começar a bater esse papo aqui. Começa a nossa primeira live com estaduais. Eu acho que uma pergunta que é importante a gente fazer para os dois é justamente o que esperar da LESP. Né? A gente tem uma realidade hoje do estado de São Paulo, que ela é... Pelo menos para quem é envolvido com política, ela é bem conhecida: de que, e não só São Paulo, a maioria dos estados, as assembleias legislativas estaduais, elas são muito loteadas por região. Né? Então, na verdade, você tem uma distribuição dos votos, que, onde você tem candidatos que geralmente são ex-prefeitos de algumas regiões da cidade que disputam aquele mesmo eleitorado naquela região. E aí, por ser essa distribuição muito distrital, né, muito regional, geralmente, quando você tem um candidato que tem uma pauta mais transversal, né, uma pauta qualitativa e não uma pauta regional, ele acaba fazendo desafio no sistema. Né? Então, a gente teve, no, nesse passado, na legislatura atual, Aqueles casos, os pontos fora da curva, né? A casa de Pascoal, né? A própria Marina, que vai conversar com a gente da rede, também conseguiu uma, uma eleição de uma forma não tão dependente do regional, mas em geral, o regional é o que manda, né? Então você tem, né? O, a Lespe, muitos dizem que é a aposentadoria dos. Do, dos coronéis do interior de São Paulo, né, aquele, né, aquela turma que está sempre lá e não sai, e mesmo entre os partidos de esquerda, aí você tem que mesmo, por exemplo, entre o PT, mesmo muitos nomes que estão sempre lá também, e, e pouca renovação. Então, a primeira coisa que eu queria colocar para vocês comentarem é como é se colocar para disputar uma vaga na Assembleia Legislativa sabendo disso e sabendo que vocês precisam chegar num público que normalmente é, é um público que costuma votar mais regionalmente, né, mais naquele deputado que vai trazer a ponte, que vai trazer o colégio, que vai trazer a estrada, e como convencer esse, esse, esse eleitor de que a pauta qualitativa né, dos temas que, que vocês defendem, ela pode ser mais interessante para ele depositar o voto dele? É, eu acho que eu... Eu não, eu não brigo, bem entre aspas, né? de voto com o Lucas, acho que a gente está em segmentos bem é, distintos, e é interessante isso. né? Eu acho que a primeira barreira que a gente tem, como pessoas que não são da política, é entrar na política de alguma forma, porque o sistema ele é feito para favorecer quem já tem mandato. né? Então, quem já tem mandato já tem um gabinete, já tem emenda, já tem verba de gabinete, e já está em campanha desde o ano passado. Quem é novato, né, principalmente se não tiver muito dinheiro, que é a realidade acho que da maioria, eu espero que seja, pelo menos é a minha, né, a gente fica lutando para, né, agora foi a primeira vez inclusive que eu entrei na vaquinha, que eu comecei com a arrecadação de fundos, porque é muito difícil você lutar com quem tem uma máquina a seu favor, né? já está lá, e, inclusive os próprios partidos quando vem a questão do fundo eleitoral costumam dar mais dinheiro para quem já tem mandato. É, isso é um dos critérios geralmente que são utilizados. Então, a gente lutar contra isso já é muito difícil, que é você quebrar todo um sistema que favorece quem já tem mandato. É, a minha causa é meio diferente. Eu acho que primeiro porque eu comecei pela internet, né? Então, eu acho que naturalmente se espalhou. Quando eu quando eu fui candidata federal em 2018, dos quase 45 mil votos, 30 mil votos foram no interior. A maioria dos meus votos foram no interior e muito espalhados, não tem igual... No meu partido tinha, por exemplo, a Rosana do Vale, que agora foi para o PL, que se você olhava o mapa de votação dela, era todo na Baixada Santista, tudo ali. Igual, por exemplo, o Márcio França, o Caio e tudo. Se você olha, o meu voto ele é todo espalhado no interior, porque eu comecei a chegar nas pessoas através da internet. Então, isso, de certa forma, deu acesso. E tem uma diferença é, que eu falo do voto familiar, né? porque tem tem algumas algumas pessoas que são candidatas que quem vota é o filho ou a filha, aquela coisa. Eu, é, quando é uma pessoa dessa causa que envolve a família inteira, né, independente de quem seja, aí vota a mãe, vota o pai, vota a avô, vota terapeuta, a professora. Então tem é, é muito diferente assim o tipo de, de campanha de voto que eu que eu acabo levando é muito diferente desse que é característico de região, porque ele é totalmente pulverizado, ele pega a família, então a dificuldade que eu tenho é essa questão, que eu estou brigando com quem tem muito mais dinheiro e já tem um gabinete todo trabalhando desde o ano passado para se eleger. Posso falar? Leandro? Pode falar, pode falar. Posso falar? Exatamente. Eu acho que André ela abordou muito bem essa questão da dificuldade do primeiro ingresso, na verdade, né? porque de fato o sistema ele é construído e ele é votado, isso que é mais importante, né a gente viu aí recentemente a nível federal, a nível estadual, inúmeras votações que fortaleceram cada vez, cada vez mais o sistema e as pessoas que ali já estavam, né? e o Brasil ele sempre teve essa política feudalista, assim, vamos dizer, de certo modo criando aqueles feudos eleitorais regionalizados, e hoje, é bem aliado ao que o André falou, a principal ferramenta que a gente tem de diálogo e de chegar nas pessoas é a internet, né? Antigamente, a gente só conseguia chegar na, na, nas pessoas dentro da política tradicional, através de poucas mídias, né? Aquelas mídias que tinham o um alcance dela limitado, através daquele material impresso que você tinha que levar até a pessoa. Hoje a pessoa vem, conhece a sua rotina, conhece a sua vida, conhece as suas bandeiras e o seu trabalho através da internet. Então, assim, a ferramenta da internet... É o principal instrumento que nós temos hoje para levar a nossa pauta e a nossa, o nosso diálogo para as pessoas. Então, esse é o ponto de vista, vista mais importante. E quando você fala da questão do regionalismo, é, o regionalismo é muito importante, principalmente assim, em configuração política representativa da região, né? Mas... Você tem coisas muito maiores que o ponto de vista regional, que é você defender um Estado com 645 cidades, aí, 46 milhões, milhões de habitantes, dentro de uma causa que todo mundo tem acesso a ela, todo mundo é afetado a ela, por exemplo, a educação. Todos nós aqui entendemos a realidade da educação do nosso Estado. Vamos pegar São Paulo, por exemplo, a gente discutindo de educação. São Paulo é o Estado mais rico da nossa nação, o, orçamento, o maior orçamento da nossa nação. O segundo, o terceiro maior orçamento, na verdade, é a cidade de São Paulo ainda. E hoje nós temos, por exemplo, os indicadores de educação em quinto lugar. Isso, isso, isso não é coerente. São Paulo tinha que ser melhor em tudo. São Paulo tinha que saber usar os seus recursos e utilizar as melhores ferramentas de política pública para ser melhor e eficiente em tudo. Porque nós, paulistas trabalhadores, trabalhamos e geramos recursos para isso. Outros problemas maiores aí tem a ver com, com outras esferas, por exemplo, dentro do Pacto Federativo. Eu não sei se vocês sabiam também, mas a cada 10 reais que o Estado de São Paulo produz e manda para a União, apenas 90 centavos voltam. Então, daí que vem aquele, aquele diálogo dentro do, do Pacto Federativo, que São Paulo é boa parte como Estado mantenedor da União. Isso é um fato. Se vocês pegarem as universidades, por exemplo, 69 universidades federais. Apenas três dessas 69 estão no Estado de São Paulo. As outras são estaduais, as outras são institutos. O governo de São Paulo teve que fazer esse investimento na educação superior e se tornou pioneiro, embora isso precisa ser corrigido e sempre melhorado, mas hoje nós temos as melhores universidades do país aqui. É uma pena nós não termos as melhores escolas ainda, né? mas nós temos, por exemplo, as universidades que são um espelho de todo o trabalho que a gente pode chegar é, discutindo dentro do assunto de educação, e realmente tem que ser uma pauta, assim, que transceda toda essa questão do regionalismo, senão a gente não tem hoje. Perfeito. Não, com certeza, é, a questão da, da história da pessoas das federais é um debate que pode ser feito, porque teve motivos né, históricos para a configuração do ensino público é, superior de São Paulo ter sido configurado da, da forma como ele está. Na verdade, a Univesp, ela acaba surgindo meio que numa contramão do que do que a expansão da IAD tá, tava, tava, tava lidando, né? Então agora eu queria é, entrar um pouquinho na educação para depois chegar no ensino no ensino superior, mas para conversar com vocês assim, né? A gente passou agora por dois anos de pandemia, né? É aquela é, é a pergunta básica, né? O pensamento que todo mundo sempre tem, né? Tipo, como que vai ser daqui para frente, né? Então a gente tem, a gente passou por um período aonde Todo mundo foi obrigado a aprender a trabalhar à distância, né? A trabalhar remotamente, né, de acordo com as suas com as suas realidades, seja no trabalho, né, o home office com as mais diferentes forma, formas e cobranças que ocorreram, e mesmo na, na, na educação, né, você teve, desde a situação do ensino fundamental e médio, onde o estudante, que ele que tem uma coisa que é importante colocar, né? É, eu já tenho mais de 40 anos, estou numa uma faixa etária de grande parte do perfil do estudante EAD, sendo que o estudante do ensino é, superior presencial, ele é mais identificado com juventude, vamos colocar assim. Mas a gente que já tem de 30 para cima, sempre, né, nunca pensou em não ter o um computador em casa. Mas o um estudante de 17, 18 anos, 15, ele, ele não vê necessidade nem de ter um notebook. A conexão dele com o mundo é pelo celular. Né? É diferente da gente que primeiro usou a internet Lá na tela de computador, digitou, usou o MS-12, etc. Aprendeu a usar as interfaces gráficas e depois foi para o celular, né? Mas a gente sempre quer ter o computador em casa. O aluno não. Então, quando estoura a pandemia e as aulas são suspensas de uma semana para outra, mesmo o aluno de classe média, né? Ou, é rico, não vou dizer classe é rica, eu acho que não, não entra no caso. Mas a mesma classe média, da baixa até a média alta, às vezes, muitos não tinham computador. Quem tinha condição, saiu correndo para comprar, porque agora eu preciso de um notebook em casa para eu fazer as minhas aulas lá na minha, na minha escola particular. Mas a maioria não teve isso. E teve também a questão da conexão. né? Muitos alunos que não tinham conexão para poder estar tá, é, tá, tá estudando. O que, que a gente tem agora? Né? Eu queria, queria primeiro é, ouvir a opinião de vocês. É. Como que vai ser o perfil, vocês acreditam que será o perfil é, de conhecimento do estudante que vai estar tá chegando agora, é, nos próximos anos, tendo em vista que ele passou por dois anos de pandemia, né, o, o, assim, qual, qual é a responsabilidade do governo do Estado e o que, que a LESP poderá fazer nos próximos anos, no sentido de melhorar a qualidade, ou nivelar o estudante que ficou dois anos fora, né, aprendendo as mais diversas aí... É, ferramentas é, remotas para estudar, mas que agora ele está voltando presencial. Né? Então, jogar um pouco esse, esse debate na roda, porque ele vai conectar um pouquinho é. com a forma como o aluno ingressa no ensino superior na frente. Então, só a gente falar um pouquinho, educação, educação básica né, e fundamental. O que, que vocês é, é, avaliaram do que aconteceu na pandemia e o que, que a gente pode propor daqui para frente, em caso sejam eleitos né, nesse, nesse próximo mandato? Começar com o André e depois com o Lucas. É, pensando é, em educação básica, minha, ensino minha, fundamental, eu, eu, eu vi uma situação muito difícil quando a gente fala de acesso à educação mesmo, porque grande parte dos estudantes são pobres. É, eu visitei casas há dois anos, logo no início da pandemia, que tinha um celular para cinco crianças. E, às vezes, a, a hora da aula de uma coincidia com a hora da aula da outra. Uhum. E aí a mãe tinha que escolher qual que ia ficar com o celular. E, às vezes, tem aquele pacote de dados que divide o mesmo só dá acesso a 15 minutos. Então, foi uma coisa que acentuou as desigualdades que a gente já tinha. Quer dizer, quem já tinha é, acesso ao ensino, às vezes, é, não tão bom e já tinha dificuldades para ir à escola, ficou mais prejudicado ainda. No meu segmento específico, que é crianças com deficiência, foi a maior evasão escolar que a gente teve. Foi quem mais deixou a escola foram as crianças com deficiência. O meu próprio filho entrou para a estatística ele frequentava uma escola que tinha classe especial e foi todo mundo pego de surpresa, ninguém soube adaptar aquelas aulas direito, ele não se adaptou àquilo, a gente desescolarizou ele no meio da pandemia e só voltou no ano seguinte, meu filho entrou para a estatística de evasão escolar, então foi uma coisa de acentuação das desigualdades que eu nunca vi igual na minha vida. Né? Por outro lado... Quando a gente está falando de autismo, principalmente, e autismo grau 1 de suporte, que é o autismo chamado de leve, é, eu estava até conversando com uma amiga minha, que é psiquiatra, que esteve aqui ontem. Ela falando do tanto de paciente dela, autista leve, que melhorou o desempenho escolar durante a pandemia, porque quando tinha que frequentar presencial, seja na faculdade ou seja na escola, tinha muita dificuldade, não só pela interação com as outras pessoas, mas dificuldades sensoriais, barulho, aquele tanto de gente junto, calor e tudo. E, de casa, essas pessoas começaram a performar muito melhor nas aulas é, virtuais naquela época. Então, a gente tem cenários distintos, é, mas esse cenário da evasão escolar é um cenário muito preocupante, principalmente entre alunos com deficiência e alunos mais pobres, que ficaram com o um acesso muito prejudicado durante a pandemia. Bom... O, eu, eu gostaria de dividir essa questão, pelo menos agora, em, em duas partes. né? Vamos entender a questão, primeiro, do, do acesso, que eu acho que é muito importante essa discussão, e depois vamos entender dos números né, da educação, o quanto que isso afeta realmente as nossas crianças e adolescentes na escola. Né? Primeiro, sobre a questão do acesso, ah, foi abordado realmente assim, a dificuldade de acesso ao próprio aparelho. O Leandro, o Leandro trouxe a discussão um pouquinho sobre o computador. A gente tem a questão da discussão sobre celulares, mas no Brasil, 54% dos domicílios não tem computador. Não tem computador, as pessoas não têm computador para acessar o sistema educacional à distância. Mas é, pior ainda é o caso, por exemplo, no caso de acesso à internet: 80% dos domicílios no do Brasil apenas tem acesso à internet. Então, eu vou condenar que, se eu considerar que todo domicílio tem pelo menos uma, uma criança. Eu vou considerar boa parte da população a não ter nem o mínimo acesso à internet, ao sistema educacional de distância Ela não vai ter nem acesso ao computador. E quando ainda tem o um acesso, ela ainda tem as particularidades da própria casa, de ter que, ter que compartilhar, ter mais de uma criança, é, dependendo desse, desse equipamento no mesmo horário. Então, nós temos todas essas particularidades que vão, de fato, afetar a qualidade do ensino. Como, por exemplo, no, no, no Brasil, nós temos 40% dos jovens de até 18 anos não têm ensino médio completo, 40% dos jovens, 38% de, dos universitários, hoje eu fui um deles, são analfabetos funcionais. A proficiência no ensino médio de, de português é de aproximadamente 35%, a de matemática no ensino médio é de 10%. 10% dos nossos alunos são proficientes em matemática. É muito preocupante os dados da, da, da, da equação se a gente analisar o conceito como um todo. E, obviamente, assim, a gente tem que entender que nesse período de pandemia, uh, ninguém estava preparado para fazer essa adaptação com essa velocidade. Mas a gente sabe que ela veio, e ela veio para ficar, a questão da comunicação AD. Um dado muito importante, 57% das matrículas hoje no ensino superior são AD. Então, nós já temos a dominância do ensino à distância em matrículas. O maior número de matriculados é AD. Então, assim, cabe às instituições, seja elas privadas ou públicas, se estruturar. Fazer com que o sistema educacional consiga chegar nas mais particularidades uh, de cada lar. E, obviamente, assim, existe o papel do governo, do Estado, nesse meio, existe um grande papel realmente estrutural, nessa parte de qualificação, a parte da estrutura de comunicação e, principalmente, a parte de acesso das pessoas à internet e ao computador. A gente está falando que 20% dos dois não tem internet. A gente está ouvindo discussão que 25% das pessoas não conseguem comprar alimento. O cara vai comprar alimento ou o cara vai pagar a conta da internet para a família? E quem prejudicado? As crianças. 40% dos nossos jovens não têm ensino médio. Provavelmente a gente sabe que. Investimento em educação básica é primordial nesse momento. A gente precisa olhar para dentro da educação básica no Brasil, corrigir todas essas distorções, seja elas sociais, seja elas geográficas, seja elas pandêmicas, e, obviamente, diminuir o impacto disso no futuro. Porque vai chegar um momento que não vai ter ninguém para pagar a conta, porque não estudou, porque não trabalhou, porque se não se qualificou o mercado de trabalho. E essa conta vai chegar, não tenho dúvida. Perfeito, muito bom. Bom, vamos agora entrar um pouquinho agora na especificidade do ensino superior, né? O ensino superior paulista, ele, ele, é, ele é o mais antigo né, do Brasil, né? A USP foi a, foi a primeira universidade é, fundada, em seguida a UFRJ também, mais ou menos na, na, na mesma época, mas a gente sabe, né, que o, o estado de São Paulo, ele sempre foi considerado a excelência, né, do ensino superior público, né, graças à USP, mas também à Unicamp, e depois a gente teve o surgimento das Unesps, né, e aí com a Unesp já num, num modelo mais distribuído, né, de muitos campi pelo estado todo, campi com menos cursos, né, mas que chegassem em municípios menores, aonde a USP, que sempre foi mais baseada na cidade de São Paulo, com, né? com poucas unidades pro interior, e a Unicamp baseada ali na região de, de Campinas, aí tem Limeira também, então, você, você, esse foi o projeto que o, que o Estado de São Paulo tocou ao longo, ao longo do, dos anos. E, por tabela, você também teve, chegando um pouquinho atrasado, né, ou bem atrasado, as universidades federais, né, com a UFSCar, que acaba agora de completar 50 anos, né, foi, foi ano passado, retrasado, a, a, a Unifesp, e bem recentemente, eu sei que eu sou fundador, eu trabalhei lá no, nos primeiros anos, a Federal do ABC. Né? E, você, e depois você ainda tem também o movimento dos, IE, dos IEFs, né? dos institutos federais, né? também aí, muito parecido com as Unescas, né Então, esse acaba sendo o contexto das universidades públicas no, no estado de São Paulo. E nas estaduais, né? a discussão que sempre é a chave é, o, é a discussão que, por acaso, está na pauta de novo nessa última semana, que é a do ICMS, né? porque é o ICMS que banca quase que a totalidade do orçamento das universidades públicas. E a Univesp, como aí a última, né, a filha mais nova desse grupo todo, né, como universidade pública estadual, mas a distância mais como universidade pública, ela também depende do ICMS para o seu financiamento. E depende também desses recursos para poder pensar em crescer. Né? não necessariamente crescer no sentido de mais vagas, mais polos e mais alunos, mas no sentido de crescer fisicamente falando. Né? Então, a Universo é uma universidade pública estadual, que ela, a gente pode dizer, ela, não tem, ela tem sede, mas ela não tem campus. Ela tem apenas uma sede administrativa que fica dentro do IPT, que é um prédio dentro da USP, que não, ele não responde diretamente à USP, mas ele está lá na cidade universitária. E que tenha todo o corpo administrativo e que toca as atividades da universo Ela não tem um campus. Ela não tem um lugar que o um estudante pode ir lá, passar uma tarde, ficar estudando, fazer uma reunião, jogar bola, uma biblioteca que ele, lá, que ele vai lá utilizar. O estudante da Univesp não é automaticamente cadastrado no sistema de bibliotecas nem da USP, nem da Unicamp, nem da Unesp. Se ele correr atrás, ele pode até conseguir, mas não é automático. Então, a gente tem aí a Univesp como esse, esse, nessa situação de limbo. Né? Ela tem alunos, tem cursos, mas ela não existe fisicamente. E, é claro, nós precisamos o quê? de recursos, para que a Univesp se torne uma universidade é, consolidada, né, com, todas as, é, com todos os pilares ficados no chão, né, com toda a estrutura básica e alimentar que uma universidade pública espera. Uma, uma, uma questão que eu, eu não coloco para vocês, mas só para vocês verem uma pergunta que nós hoje não temos resposta. Aonde vai ser a sede do DCE? A gente não sabe responder. A gente não sabe para quem pedir. Porque se a Univesp não tem campus... É, não tem sentido eu pedir uma sala dentro do prédio administrativo que precisa de impressão digital para entrar e controle na porta. Para a DCE, entidades dos estudantes, não faz sentido. Eu vou pedir para dividir a sede do DCE da USP? Ou eu vou alocar um prédio na Secretaria Estadual de Educação? Não sei. Não é, mas só para vocês verem o, o limbo que os estudantes EAD, os anos da universo eles se encontram. Então, colocando todos esse, esse, esse, esses temas na, na roda, eu queria, eu queria ouvir de vocês o seguinte. Qual é a visão de vocês, a avaliação de vocês sobre a situação do ensino superior público no estado de São Paulo? Não apenas na universo mas abrangendo o ensino como um todo. Como que vocês acreditam que o projeto de ensino superior, que já é tocado há quase 30 anos, pelo mesmo partido, pelo PSDB, o caminho que ele segue, ele é o melhor caminho? Ele é o único caminho possível? Ou ele é um caminho que pode ser radicalmente mudado, radicalmente alterado, e outros caminhos podem ser pensados? Não só pensando na questão do financiamento, que ela acaba sendo o um ponto fundamental, mas mesmo no modelo acadêmico mesmo, né, tipo, é um, é um ensino que ele consegue incluir outros, outros, é, outros perfis, minorias, de estudantes, os estudantes do interior, ele consegue ser incluído, não só pelos polos da Univesp, mas o ensino presencial, ele consegue trazer estudantes é, que tem algum tipo de dificuldade, de deficiência, enfim, eu queria ouvir um pouquinho, de, um pouquinho de vocês sobre isso, a visão macro, né, geral, da, do Ensino Superior Público em São Paulo. Vamos inverter agora, começar pelo Lucas, depois eu passo para o André. Tá, vamos lá. Ô, Leandro, primeiramente, eu, eu gostaria de dizer que eu convivi com algumas dificuldades que vocês estão convivendo. Eu me formei na Unesp de Itapeva e eu entrei em 2008, que foi onde houve a expansão dos novos campos da Unesp. E quando eu cheguei lá, mal tinha sala de aula, mal tinha computador, Uh, não tinha absolutamente nada, não tinha uma estrutura, porque a estrutura, ela deveria ser fornecida pela prefeitura e a universidade forneceria os professores e a parte científica, né? Quando a gente chegou lá, a prefeitura não tinha feito a parte dela, enfim, mas os alunos estavam ali, tinham feito vestibular e tinham que estudar. Então, convivi com muitas dessas dificuldades, eu entendo muito a realidade de vocês, o que vocês estão passando, né? Um pouco dessa necessidade. Eu fui fundador do Centro Acadêmico, na raça, a gente também não tinha sede, não tínhamos nada, não tinha espaço. Eu fui fundador da empresa Júnior do meu campus e fui um dos fundadores de um cursinho pré-vestibular para crianças carentes que a gente tinha na própria universidade, com 40% de taxa de aprovação, da, é, lecionado por alunos da, da própria Unesp, né? Então, eu entendo um pouco dessas dificuldades. Quando a gente analisa a ótica do, do cenário da educação superior no Estado de São Paulo, a gente sabe que a... O formato educacional do Estado de São Paulo, ele foi eficiente por um período de tempo. Ele chegou agora no momento onde ele começa, você percebe, se você começa a perceber, pela performance das universidades paulistas, né, dentro dos rankings de avaliações. Antigamente, nós tínhamos cada vez mais crescência né, na posição desses ranks, coisas que já não acontecem mais. A gente vê algumas universidades federais performando um pouquinho melhor e tão bom quanto as universidades estaduais paulistas. Mas o grande problema disso, Leandro. Realmente, você tocou nesse assunto. É a questão do financiamento dessas universidades. Hoje, mais de 80% da folha salarial de uma universidade pública paulista, como, por exemplo, a USP, é gasta, é gasta com custo de mão de obra, custo de professores, com colaboradores. Então, o que, que sobra para você estruturar, investir em pesquisa? Realmente, dar condição estrutural para os alunos. Sobra muito pouco. Sobra muito pouco dentro do orçamento dessa universidade. A gente sabe que a gente precisa respeitar as independências dessas universidades. E o que, que o Estado poderia fazer para melhorar um pouco essa questão do orçamento, né? Permitir orçamento do setor privado, dentro das universidades, a gente sabe que a gente, existe inúmeras limitações, deixar de ser um agente intermediador de recursos. Por exemplo, o que, que eu estou querendo dizer? Eu sou um trabalhador, gera imposto, mando dinheiro para o Estado, o Estado vai lá e fala assim, ah, vou pegar esse dinheiro do, do imposto do Lucas, vou mandar tanto para a Unesp, tanto para o USP, tanto para a Univesp e tudo mais. Por, que, por que, que eu não posso fazer uma doação direta e abater isso dentro da minha carga tributária, do meu imposto de renda, para a universidade que eu escolher? Por que, que eu não posso fazer esse incentivo direto? Por que, que as empresas não podem fazer esse incentivo? Por que, que as empresas elas também não podem contratar serviço dentro da estrutura das universidades públicas? Por exemplo, eu tenho um laboratório de excelência que faz inúmeras análises importantes. Por que, que eu não posso contratar e, de certo modo, remunerar a estrutura da universidade com, utilizando esse serviço? Então, assim, o Estado, ele precisa realmente olhar para dentro do sistema organizacional, principalmente de captação e gestão desse recursos. e, obviamente, tem muita coisa que a gente consegue fazer dentro do, do Estado de São Paulo como um todo. Nós precisamos fazer isso, isso não funciona mais, e isso é insustentável a partir de agora. E a gente sabe que, realmente, essa modalidade do ensino à distância, ela veio muito para consolidar essa mudança. E, sobre a questão do regionalismo, muito importante, uma das características da, da Univesp são a presença em 360 polos, né? 360 cidades, na verdade, basicamente. 360 polos, obviamente, estado tem cidades que tem mais de um. Eu me formei dentro da Unesp, que é uma universidade considerada interiorana. Nós tínhamos a USP da capital, tínhamos a Unicamp da região de Campinas, segunda maior cidade do estado de São Paulo, e nós tínhamos os caipiras da Unesp, que estavam todo mundo no interior. Mas imagina a dificuldade de um pai de um pai de classe média baixa, tem que pegar um filho, mandar esse filho para São Paulo, pagar alimentação, hospedagem, transporte, viagem, saúde, todas as necessidades que ele demandava. Isso dificultava cada vez mais a questão do acesso do, do pobre realmente às universidades públicas. Não é nem por uma questão de vestibular e capacidade. Existe de fato essa barreira mas também pela questão econômica. Então, o posicionamento da Unesp diminuiu esse impacto na questão orçamentária, né, educacional das famílias, e obviamente a gente sabe que a questão da EAD, da Univesp, ela vem para acabar com isso de vez. Um, um grande exemplo, né? Uh, dentro dos dados da própria Univesp, o orçamento dela é de 91 milhões, que equivale a 1,8 mil reais por aluno. Isso é apenas 3% do orçamento de um aluno da USP, 3%, e hoje vocês estão chegando, né, já assumiram o, o, a posição de segunda maior universidade do estado de São Paulo, a USP tem 97 mil alunos, e certamente a Universidade vai ser a maior universidade do estado de São Paulo, com um orçamento bem chuto, então ela precisa olhar para dentro, se estruturar para realmente conseguir alavancar e atingir todos esses objetivos que é levar a educação de melhor qualidade possível de transformação social para as pessoas. Eu estou adorando o Google, porque ele tem tantos números na ponta da língua. <risos> é, estudou bastante. Está é, sendo uma superação. O André. estudou para mim, está bem, bom? Eu sou mas você, um comentário eu, rápido. Eu gosto de números. É, mas, mas, mas só um comentário rápido para vocês verem. A Univesc, ela acabou sendo a Unesp. A Unesp, se você estudou, uma universidade presencial, mas como se fosse uma EAD né, porque dependendo da prefeitura... Então, mas assim, dependendo da, da, da prefeitura, do, da cidade, para a universidade presencial se estruturar. Qual é o isso aconteceu um pouco também, mas nem tanto como você falou, porque o, o que você contou agora é mais ou menos o que os alunos da Univesp passam o tempo todo, né, criou um isso, polo é novo, ele chega no polo, o polo não existe ainda e tal, tipo, é uma coisa que é natural para a EAD, mas é, é, aí entra a pergunta crítica que a gente fez, né, o modelo que o, que o governo que está, do PSDB, que está há quase 30 anos, implantou, né, ele merece críticas no sentido de você abrir um vestibular para uma universidade presencial, inclusive, sem ela ter a estrutura mínima garantida. Eu acho que eu, esse, esse questionamento a gente tem que fazer sempre, né? Eu, eu passei por isso, mas uma coisa a gente precisa deixar muito bem clara. Esse modelo ele ficou insustentável. Ele é insustentável, ele, ele, ele não, é, não tem mais capacidade gerencial. Com certeza. André, você. Gente, eu já deu para perceber que eu sou mineira, né? Eu vim para cá tem 20 anos. 20 anos, 2001. 21 anos. É, eu me formei na PUC de Minas Gerais, eu passei, eu terminei o jornalismo e passei num trainee aqui em São Paulo e vim para cá. É, a visão de quem cresceu em Minas Gerais, da Universidade de São Paulo, era como se fosse praticamente outro país, né? Quando alguém, alguma amiga, algum conhecido, e isso era bem raro, falava: vou fazer Fulvestre era aquela coisa de uau, sabe? A gente sempre teve essa, essa visão das universidades de São Paulo como sendo as melhores do país, né? independente se era estadual, se era federal, mas se era em São Paulo, era coisa muito boa. É, e eu acho que essa imagem continua, independente do ranking real ou não, quando você perguntar para as pessoas assim de cabeça quais que, ela, que elas acham que são as melhores universidades do país, provavelmente elas vão citar a Universidade de São Paulo. É, eu acho que tem uma coisa que qualquer governador novo vai precisar fazer que é dar uma olhadinha nas renúncias fiscais. Eu, eu lembro que eu olhei isso em 2018 e tem é, são muitos milhões de reais em, em renúncias fiscais de empresas que não necessariamente estão devolvendo isso de alguma forma para o Estado. E se a gente está falando de ICMS, que financia a educação, a gente precisa olhar para a renúncia fiscal. Eu acho que tem muita coisa aí que precisa ser revisitada porque esse dinheiro poderia estar sendo investido na educação. Quanto à educação EAD é, é eu acho que foi uma coisa que veio para ficar, tende a crescer, justamente porque ela pegou, em grande parte, um público que não tinha acesso à educação tradicional universitária. Mãe solo, que não tem rede de apoio, é, pessoas com deficiência, que tem muita dificuldade de mobilidade, pessoas com deficiência sensorial, que às vezes não tem condições de ficar numa sala com muita gente... É, são muitos casos dentro de um, né, e no momento em que essas pessoas tiveram acesso, eu espero que seja caminho sem volta, então por mais que seja um modelo mais barato, também não pode ser um modelo que opera no mínimo, né, a gente tem que dar condições para que esse modelo entregue a melhor educação possível para essas pessoas, para que esse preconceito, inclusive, que existe contra a EAD, ele possa ir diminuindo, é, que a gente possa ter um corpo bacana de professores. Vocês me falaram quando vocês me ligaram, né, da dificuldade que o aluno tem, às vezes, quando ele tem que tirar dúvidas, tem monitores de determinadas áreas, que é muito difícil de contratar, porque eles ganham muito mais no mercado privado. Então, tem algumas coisas que a gente vai ter que direcionar melhor o investimento, porque esse segmento veio para ficar e ele não pode ser o patinho feio da parada. Né? Muito antes, pelo contrário, já que ele conseguiu incluir tantas pessoas que antes não tinham acesso ao ensino superior porque agora é virtual e elas podem fazer isso de casa, a gente tem que investir nisso para que a qualidade também seja equiparável com as universidades que são presenciais. Exato. O Adéria, só fazer um parênteses, né, muito interessante dentro dessa questão da, do, do respeito da educação à distância. né? Eu acho que a pandemia ela vai quebrar um pouquinho esse paradigma. Porque imagina a situação, né? hoje você vai participar de uma entrevista de emprego, uh, você faz uma entrevista pelo Zoom, o, o seu recrutador te oferece uma vaga para trabalho remoto, home office, e questiona a qualidade <risos> da educação à distância, né? Então, na verdade, assim você está sendo <risos> selecionado, vai trabalhar num home office, ou seja, um trabalho à distância, então, assim, de certo modo, a gente está quebrando essas barreiras. Eu acho muito importante começar a ter essa visão, bem legal. Exatamente. Meu marido mesmo, ele ia todo dia para o escritório, agora ele está indo duas, no máximo três vezes por semana. Teve gente do, do lugar que ele trabalha que mudou para a Bahia, então, e trabalha é, igual né? e trabalha mais, eu né? Acho que tá em volta, né? <risos> Exato. É, E aí, na verdade, é até bom vocês comentarem sobre isso, vocês me dão uma deixa de, é, de um ponto que a gente também vai estar tá abordando bastante ao longo dessa semana, que é justamente isso, né? O preconceito contra o estudante EAD. Aí eu queria entrar agora numa parte que, para nós, ela é, ela é muito cara. E aí também eu vou ver se dou uma girada na roda também, ver se, se a Ivania, a Ellen, a Isabel que estão aqui, elas querem também comentar sobre isso. Porque qual que é a situação hoje do estudante EAD de universidade pública, né? Seja estadual, seja federal. Como que como, como está que a, nossa, a nossa vida, o nosso ensino hoje? Né? O estudante ele, ele é matriculado em um polo que é mantido por uma prefeitura, né? Esse polo ele dá a infraestrutura obrigatória para ele poder fazer uma prova presencial o laboratório de informática, alguns tem uma biblioteca, mas que raramente tem os livros técnicos, né, a biblioteca mais geral, geralmente os estudantes de licenciatura, eles acabam até tendo um material melhor para consultar, mas da engenharia da computação, raramente você encontra material é, é, em bibliotecas municipais, né, e está nas próprias das universidades, né, não é, não é muito simples ter uma leitura técnica, cara e recente, né, então você tem essa dificuldade. Mas o estudante é, EAD ele hoje, ele não consegue se equiparar, ele não consegue ter o status de estudante pleno que o estudante presencial tem. O que eu quero dizer com o estudante pleno? O estudante do ensino presencial hoje da USP, o Nesp, o Unicamp, ou mesmo dos IEFs que foram criados agora e, da, e das outras federais, quando ele ingressa na universidade, ele, ele, se ele é de baixa renda, ele já é de cara apresentado ao programa de assistência estudantil. Então, ele pode solicitar moradia, ele pode solicitar bolsa de alimentação, ele pode pegar uma bolsa que algumas universidades chamam de atividade ou bolsa estágio, que, na verdade, é um trabalho que ele desenvolve em algum desses departamentos que falta, que falta é, funcionários, né? Então, ele cuida da recepção, ele cuida da, da entrada da biblioteca, enfim, essas atividades que as universidades presenciais têm, né? Esse aluno, ele pega essa bolsa de 200, 300 reais, que ajuda ele, ele faz lá, cumpre oito, doze horas por semana, e tem um trabalho lá que, com, com algum valor, e esse, esse dinheiro, ele vem do programa de assistência estudantil daquela universidade pública. Né? E estudante que vem de outros estados, vem de longe, conseguem até a moradia para estar lá. Isso é uma coisa consolidada, né? Nenhuma universidade pública hoje, é, presencial, não tem esse tipo de programa. Isso é uma coisa. A outra coisa... O estudante presencial, também no segundo, terceiro ano, se ele quer fazer uma iniciação científica, quer desenvolver um de pesquisa, ele procura um docente daquele assunto que ele tem afinidade, aquela matéria que ele é craque, e fala, ah, eu quero desenvolver uma pesquisa com você e tal. O professor inclui ele no programa, e um tempo depois ele consegue até a bolsa, porque o professor vai lá, vai na FAPESP, na, no CNPq, e consegue a bolsa de iniciação científica, né, as famosas bolsas de IC, né, que o aluno também ele pode receber, então um outro, um outro valor que ele consegue receber da universidade enquanto, enquanto ele está estudando. E, além de tudo isso ainda, o estudante de universidade pública ele consegue é, votar para reitor, né, as eleições elas são questionáveis, né, cada uma tem os seus problemas, mas em geral, ele tem direito a votar para reitor, para diretor de centro, para coordenador do curso dele, e ele também pode votar e ser votado a participar dos conselhos universitários, né? o conselho gestor que cada universidade tem. Então, o estudante presencial pleno, ele tem direito a tudo isso. Para resumir a história, tudo que eu acabei de descrever não são direitos consolidados para o estudante EAD. O estudante EAD ele não tem acesso hoje a nenhum programa de assistência estudantil, nenhum tipo de bolsa, Nenhum tipo de programa de combate à evasão estudantil, certo? Ele, não, ele, assim, não é que ele é bloqueado de, de participar de um programa de inserção científica, mas como, por exemplo, no modelo da Univesp. A Univesp não possui docente de cadeira. Quer dizer o quê? De cadeira é aquele cara que é o especialista numa área. Então, eu não tenho docente de cálculo, o docente da área de, é, de, de inclusão na, na educação, o docente da área de criptografia na computação, o, o, o engenheiro físico especialista, sabe? Eu não tenho essas cadeiras, né, que são tradicionais na universidade pública, eu tenho apenas alguns docentes que são gestores, coordenador de curso, coordenador de projetos de integrador, coordenador de monitoria, sabe? Só, esse, só esses caras, os docentes hoje da universidade são eles. Então, não são docentes que vão me orientar se eu quiser me especializar em alguma área de, de programação, de criptografia, eu sou aluno de computação, por exemplo, certo? Ou algum aluno de educação, ah, eu quero especializar em educação especial. Eu não tenho docente de educação especial para me orientar, eu tenho que fazer o quê? Eu tenho que ir até a USP, o Nesp, o Unicamp, o FEBC, o falar, oi, eu sou um aluno EAD da Univesp, do Polo Unicel Sapopemba, lá na, na periferia de São Paulo, ou sou do Polo Muliti da Serra, lá de, né, de alguma cidadezinha do interior, de 10 mil habitantes, mas eu gostaria de fazer IC. Sim. Será que o senhor aceita? Aí esse docente vira um homem e fala assim, mas espera aí, a Universo tem programa de IC? Ela tem uma pró-reitoria, uma secretaria de IC para assinar os documentos e tal? Enfim, quando ele faz a primeira pergunta, é, eu falo, é a, é a mesma situação do estudante pobre que tem que subir vários degraus para ele chegar igual a um estudante que tem condição. O estudante IAD... Quando ele fala, oi, boa tarde, ele já tem que quebrar 20 barreiras para ele se equiparar ao estudante do presencial. né? Essa é uma discussão que ela é pouco colocada, ou ela não é colocada hoje, no debate de educação brasileiro. Porque a, a, o debate sobre EAD, eu sempre falo que ele é o voo da morte. É aquela que não deve ser citada. Você não vê debate sobre EAD e nenhum tipo de discussão hoje, seja Conselho Estadual de Educação, seja Assembleias e Congressos da POSP, seja os, os Congressos e Setoriais de Educação dos partidos. Não tem. Tudo que eu acabei de colocar para vocês, e desculpe pela fala longa agora, mas é para vocês entenderem como é um monte de tema que não estão em pauta. Então, aí, qual, é, qual seria a pergunta? Como trazer para a pauta? Né? Como trazer esses temas e essas demandas do estudante EAD para a pauta hoje, seja a pauta política, a pauta da LESP, seja a pauta da Secretaria de Governo do Estado, de Educação, de Desenvolvimento, que é onde a Univesp está debaixo, ou mesmo as secretarias de a, a Desenvolvimento Regional das prefeituras. Por exemplo, a prefeitura que oferta o meu polo, ela poderia ofertar uma bolsa, ela poderia ceder o tablet que ela comprou para o aluno do ensino fundamental, também para o aluno da Univesp. São 30 alunos, às vezes, em algum polo. Mas não é pensado, né? Aqui em São Paulo mesmo, teve o grande programa de tablets da pandemia que a Prefeitura do Covas comprou, e os mais de 5 mil alunos da Unicel não são citados, eles não, tão, eles não fazem parte do sistema municipal de educação, embora a Unicel seja uma organização municipal. Então, desculpa por alongar, mas eu acho que é importante colocar, tipo, com esse contexto né, de exclusão, como fazer para nós que somos dessa categoria de estudante EAD sermos incluídos e sermos efetivamente considerados nas políticas públicas de expansão do ensino superior, seja ele, seja em relação ao assistente estudantil, seja a área acadêmica, seja mesmo a área de transporte, que a gente também tem problema. Vou começar com o Lucas também, depois passa com o André. Leandro, eu acho que assim, ó, o ponto principal é fazer da exclusão a inclusão. Esse é o ponto principal e como que você faz isso? Absolutamente através de iniciativas que vocês estão fazendo. Diálogo, representatividade. Então não adianta. O primeiro fator é ter representatividade, união e representatividade. Segundo fator, levar para o diálogo. Você, você só consegue resolver um problema a partir do momento que você tem conhecimento que, você, que, que ele existe. Então a gente não consegue resolver nada que a gente não sabe que existe. Então, a partir do momento que você tem representatividade e leva para o diálogo, você está incluindo o assunto na, em, em pautas importantes, em fóruns importantes, como vocês estão fazendo agora. Então, esse é o principal fator, trazer a representatividade para dentro de um diálogo. E eu tenho certeza que quando a gente olha a, a importância, a, a relevância do ensino à distância e da própria universidade, é, você vai receber, vocês irão receber, de certo modo, a atenção de pessoas que, às vezes, você nem dimensiona, né? Que vão se importar com esse tema. Porque, cara, a gente está falando de, de uma universidade que tem, tem características muito peculiares e é totalmente exclusivas. 62% do, dos alunos da, da universidade são, são é do sexo feminino. Você não tem isso em nenhuma outra universidade. Você não tem nenhuma universidade. 60% de vocês têm renda média de três salários mínimos. Então assim é totalmente inclusiva e realmente a gente percebe a relevância dela dentro do nosso estado e, e, e toda a discussão ela tem que ser pautada em função do diálogo ela essa é a base de toda a discussão. É, chegou na parte que eu gosto que é como chamar a atenção para uma causa né eu me acorrentei na frente da STJ né Por causa do rol Chativo lá junto com outras mães então isso aí eu entendo um pouquinho é, eu acho o seguinte, para a gente ser ativista e a gente conseguir de fato atenção para uma causa, tem vários caminhos, né? Tem o caminho do lobby, né? Vai lá nos deputados, apresenta. E, aliás, eu não duvido que metade dos deputados que estão hoje na Leste nem sabem da existência da Universo, Eu não duvido, de verdade. Vocês têm que se apresentar para essas pessoas, né? Outra coisa importante que acontece geralmente em época de eleição é grandes organizações é que tem causas muito nobres, fazem carta compromisso e mandam para os candidatos que eles acham que têm mais chance de ganhar e fazem aqueles aqueles candidatos assinarem aquilo, se comprometer, tirar foto, segurar naquela cartinha. Eu acho que seria uma ótima saída para vocês, fazer uma, uma cartinha compromisso com o que vocês acham que é importante para vocês conseguirem nos próximos anos e procurar os principais candidatos de cada partido e fazer com que eles assinem isso, inclusive os candidatos ao governo. Né, para que, então, um é, né, que a gente tenha um compromisso deles de que a Universo vai estar sendo vista. Né? E, e vocês fazendo isso também, os novos deputados que vão entrar, se não sabem que existe, vão passar a saber que existe, vão se informar a respeito, porque, infelizmente, ainda tem um desconhecimento muito grande. Né? A questão também da, da Universo não, ter, não ser uma, uma universidade física, o, não está aquela coisa ali, aquele campus que as pessoas podem ver, muita gente não fica sabendo mesmo. Então, a gente tem que falar a respeito a gente tem que falar com quem está lá na, na LESP, tem que falar com os candidatos a, a governador para que se faça esse compromisso com a Univesp para os próximos quatro anos. E eu acho que o melhor caminho para vocês é isso, é abordar os que têm mais possibilidade, os que já estão eleitos, fazer uma carta compromisso, conversar com cada um e continuar falando a respeito para aumentar, crescer as redes sociais de vocês para que as pessoas fiquem sabendo da, da existência dessa potência que é a Univesp. Não, com certeza, mas assim, a minha pergunta é, no ponto de vista de, considerando que se eleitos, do ponto de vista de, é, de é, frente de trabalho na Lesp, vocês acreditam como que a Lesp poderia ajudar a Univesp? Criando um GT de EAD, ou, porque, porque qual é a dificuldade que a gente, a gente teve nesse mandato? A gente chegou a fazer contato com alguns deputados eleitos para tentar pautar a Univesp, e a gente viu a dificuldade. A gente viu realmente aquela barreira de você chegar na presidência da Comissão de Educação e aquele, o presidente que está lá é esse deputado, que, por exemplo, não faz a menor ideia da realidade nossa. E, meu, eu tenho tantos problemas com a educação básica, eu não vou colocar na pauta agora essa EAD, essa universidade da EAD. Tipo, mal ele sabe o tamanho que nós somos, né? mal ele sabe quantos milhares de paulistas são impactados por essa política ou pelos problemas dela. Então, é, é mais, era mais receptivo que eu tinha colocado, mas assim, antes de passar de volta para vocês, eu quero rodar um pouquinho aqui, que já está chegando perto das oito horas, eu queria ouvir aqui. A Isabel também está com a câmera aberta aqui, a nossa vice-presidente de licenciaturas. Você quer dar uma boa noite já, fazer uma pergunta, falar alguma coisa? Eu vou fazer uma rodada agora e depois passar para eles de volta. Então, Isabel, a Ellen, o Douglas, o Gabriel, o Félix, que está aí, o Paulo, quem quiser aí, vocês já estão já liberados aqui, só abrir e, e falar. Se alguém que está assistindo a live quiser fazer alguma pergunta, tem a ferramenta de levantar a mãozinha, ela, ela, ela, ela pisca para mim aqui, aí eu libero, eu libero o micro para vocês também, mas, Isabel, ela, aí, quiser falar, depois o, depois o Douglas. Olá, eu sou a Isabel. Uh, eu... Estou um pouco fora dessa realidade do, do estudante EAD, porque eu já tenho uma, três outras formações, já tenho pós, então estou aqui na, na faculdade de EAD, mas não sou exatamente o aluno típico da EAD, né? Então, mas é, quando, é, eu gostaria de saber de vocês o, o que realmente a gente poderia fazer para ficar na mídia, como a Andreia falou, e a gente realmente precisa disso, porque até dentro da própria faculdade, com os próprios alunos, é difícil isso, porque um aluno nunca quer compartilhar o conteúdo do outro, então ele acaba dificultando isso para gente, né? Porque a gente pede para um aluno de um, de um grupo, ah, compartilha essa live aí que vai ajudar a gente, que não sei o quê. Ah, não vou, não quero me meter nisso. Tá todo uma... O pessoal está mais preocupado com o próprio umbigo do que resolver isso. Ah, o ano que vem já vou sair, não vou continuar aqui. Então, o que, que eu vou ficar fazendo? Para que, que eu vou tentar ajudar o resto? Nem... É muito difícil fazer o pessoal pensar fora da caixa. né? Então, queria que vocês falassem sobre isso. Legal. Ô, ô, olha, é. se você... Espera só um pouquinho, é. ó, Lucas. Na verdade, é. eu vou rodar eu vou para vários falarem. E aí eu volto para vocês. Tá, só para a gente não se pegar o assunto, tudo bem. Tá. É, Ellen, quer falar? Boa noite, gente. Boa noite, Lucas André. Boa noite. Então, eu gostaria de bater mais nesse ponto, mais uma vez. Qual que é a proposta, pelo menos uma ação efetiva de cada um de vocês em relação à assistência estudantil? Assistência permanente estudantil, ao menos uma ação. Certo. Duas. Pessoal, boa noite sejam aí muito bem-vindas, Andréa e também o Lucas, assim, muito feliz pela participação de vocês, foi muito enriquecedor, ajudaram demais, é, e assim, contem com a gente também, né, a gente vai contar com vocês, que vocês continuem falando da Univesp na campanha de vocês, que procurem aí nas cidades que vocês têm apoiadores, né? como que está o polo, é, se possível, assim, sabe, separar algumas propostas para a Univesp, seja a criação do campus, proposta de assistência estudantil, é, seja aí, é, exigir concurso público para a instituição, enfim. Mas a minha fala é mais para agradecer mesmo. É, a gente entrou em com muitos candidatos e aí muitos não, não compareceram, não, não quiseram participar, outros né, foram empurrando, é, alguns até que eu já estudei. E, assim, é, conversar sobre educação não é um tema tão popular, né? Eu até conversei, assim, comentei que político gosta de visitar a casa de, de amigo de assessor, churrasco e, e festa de bairro, né? e ainda mais educação à distância então assim, muito obrigado mesmo pela disposição de vocês, foi uma aula assim a gente muito importante, Eu espero que esse diálogo continue e boa sorte na campanha de vocês Obrigado, obrigado Paulo? Não estou te ouvindo tá mudo, Paulo Tá mudo, só um cheadinho que tá o teu aí. Não, então, beleza. beleza. Uhum. Então tá. É, só ver aqui se mais alguém quis pedir, eu acho que não. Manda de volta, então. Pode falar primeiro o Lucas, depois a, depois a André. Ele. Ótimo. É, André, eu vou até pedir licença, né porque eu acho que eu vou falar em nome de nós dois, um comecinho aqui. É muito importante, eu acho que a gente falou de representatividade e de reconhecimento, né? Reconhecer a importância, a existência e a importância tanto da própria universidade como da educação à distância no, no, no geral, né? E vocês têm duas pessoas aqui conversando hoje com vocês que estão completamente interessadas no assunto, na causa, no objetivo de vocês. Um objetivo, e nós somos pessoas que nós ah, estamos em prol de colaborar com a nossa sociedade por causas dignas e nobres. Por causas dignas e nobres. A gente não está aqui pelo churrasco do amigo, ah, bater nas costas do outro, ir na festa junina do parceiro, dá um cargo para um, dá um cargo para outro. Não, não, a gente está aqui de esses dois tipos de político: aquele que tem interesse e aquele que quer transformar realmente a sociedade. E vocês estão falando com duas pessoas aqui que não tem interesse nenhum. A gente quer realmente de fato transformar a nossa sociedade. Esse é um ponto que eu gostaria de abordar. O segundo ponto é em relação à estrutura, né, estrutural. A gente não tá aqui para prometer nada. Eu não prometo nada. Eu me comprometo a ajudar. Eu assumo um compromisso de fazer o meu melhor em função das causas que eu acredito. Eu não faço promessa. Eu assumo. E obviamente é uma questão de compromisso mesmo. Mas quando vocês analisam a estrutura da educação à distância, como aí, eu tenho um aluno, não tenho aluno? Eu tenho conteúdo, eu tenho professor, eu tenho, de certo modo, a estrutura, seja ela em pola ou não. O que, que eu não que que tenho? Eu não tenho a burocracia da gestão da universidade. Então, o que causa toda essa exclusão é a burocracia das universidades paulistas, a burocracia da gestão delas porque o resto tudo do processo, todos os elementos do processo, já existem. E não tem o um porquê, não tem um porquê haver essa exclusão, principalmente relacionada a bolsas, relacionados a ac acesso à iniciação científica. Não tem o porquê isso não ser abordado e incorporado em sinergia com as outras universidades. Não existe razão para a qual, a não, ser, a não ser basicamente o isolamento em função da burocracia natural do sistema. É isso que precisa ser quebrado então essa discussão precisa ser levantar alta. obviamente a gente sabe quando a gente estruturar né quando isso for estruturado você vai precisar capitalizar esse, esses recursos a instituição como um todo isso é um trabalho do Estado é um trabalho das pessoas que estão dispostas ali a lutar pela educação de São Paulo então assim o único conselho que eu dou para vocês é que de fato analisem as pessoas que realmente importam com causas dignas dentro da nossa sociedade, causas transformadoras. Ninguém está aqui uh, trazendo um diálogo vazio, vago, apresentando uma candidatura. Não, a gente está aqui porque realmente a gente acredita e quer mudar a sociedade que a gente vive. A gente quer ser relevante na sociedade que a gente vive, assim como vocês. Vocês estão aqui porque vocês também querem ser relevante e transformadores dentro, transformadores dentro da sociedade que vocês vivem. Então, busquem pessoas que também queiram e compartilhem esses mesmos objetivos que vocês. Perfeito. Andréia? Gente, é, eu, a minha causa principal é a educação inclusiva, né? por um motivo muito simples. Meu filho de 14 anos e todas as pessoas que eu conheci ao longo desse caminho. Meu filho atualmente está matriculado numa escola municipal, ele passou a vida inteira em escolas especializadas, exclusivas, particulares, não foi alfabetizado, não aprendeu grandes coisas, é, em um ano de, de vinhedo na, na rede pública ele está sendo alfabetizado, está aprendendo de verdade porque tem tem professoras capacitadas, tem uma professora de educação especial muito boa, tem a sala de AE, que é o atendimento educacional especializado no contato funcionando direitinho, então a gente vê que quando tem investimento as coisas funcionam quando o cachorro está tentando abrir a porta coisas que, que, que, que acontecem quando a gente faz live, né cachorro, vem cá Voltando, meu filho está na rede pública, quando tem investimento as coisas funcionam. E eu acho que a questão da Univesp é que ela surgiu e cresceu muito rápido e aí ficou naquele ritmo de vamos trocar a roda com o carro andando, porque cresceu rápido demais. E aí os problemas surgiram porque acho que as pessoas também estavam repreendendo a fazer. Né? É a sensação que dá. Ninguém imaginava que uma universidade EAD poderia crescer tanto no nível de ter pessoas de outros estados fazendo também os problemas começam a surgir e aí você tem que pensar nas soluções para os problemas enquanto está tudo rodando ao mesmo tempo. É, eu gostei muito do que o Lucas falou de não fazer promessa. Eu, eu acho tão engraçado às vezes as pessoas chegam nas minhas redes quando eu abro aquela caixinha no Instagram. Quais as suas propostas? Qual é o primeiro projeto de lei que você vai fazer? Primeiro que eu acho assim, já tem projeto de lei demais. Se a gente conseguisse que eles forem, que eles fossem cumpridos, né, que a lei que a gente já tem, que ela funcionasse de verdade, aí já seria maravilhoso não de mais projeto de lei. Segundo, é, diálogo, gente. Tem muita coisa que um deputado estadual consegue fazer com emenda, por exemplo. Destinar emendas para instituições que fazem um trabalho bacana. Então, se vocês conseguirem, parlamentares, que entendam a importância do Universo, que vocês mostrem quais são os problemas ou quais são as questões mais urgentes e como que esse parlamentar poderia ajudar, já é meio caminho andado também. A gente está super disposto aqui ouvindo, eu também estou aprendendo, né? Eu acho que a educação inclusiva ela é a ponta do iceberg, assim de, de todas as questões que estão envolvidas na educação, porque a educação como um todo, se não tá boa, a educação inclusiva também não vai funcionar. E aí a gente passa por questões de financiamento, por questão de capacitação de professores, é, é muita coisa junta. Mas se a gente tem pessoas que estão dispostas a entrar na assembleia legislativa para dialogar de fato sobre educação, eu acho que vocês podem conseguir muita coisa sem precisar de projeto de lei, né? simplesmente no diálogo, às vezes, com uma destinação de uma emenda, alguma coisa, já faz uma diferença muito grande. Com certeza, eu acho que realmente esse é o caminho. A gente está chegando aqui no nosso, nosso horário, chegando no caminho do final da nossa live. Antes de concluir só, eu queria perguntar aqui para a Luciana, se ela está ouvindo a gente aqui, se ela quiser abrir o um mix ou dar um alô também, aproveitar a presença dela, acho que seria, seria interessante. Está por aí, Lu? Você quer dar, dar um alô? Se você quiser, pode abrir tua sua câmera e dar uma boa noite aí, antes de a, gente, de a gente concluir aqui, e de eu fazer a conclusão e passar para eles darem, darem uma boa noite. Você quer dar um, um alô, Lu? Eu acho que ela pode estar, pode estar sem mic, mas se você abrir aí, eu, te, eu, te, eu abro para você, tá? É, bom, então assim, eu queria é, caminhar agora para o final, realmente assim, acho que foi um papo muito legal, né? queria agradecer realmente pro, ao Lucas e à Andréia, com certeza, tipo, tem muito mais tema, né tem muito mais coisas ainda ligado ao contexto da Univesp, que podem ser conversadas. Né? A gente ainda, ao longo da semana, a gente vai, com outros candidatos, entrar um pouco mais no detalhe das prefeituras, né, da gestão dos polos, dos polos fantasma, os polos que deixaram de existir, porque a gente teve até situações em que o polo fechou porque o prefeito perdeu o mandato por desvio de verba, corrupção envolvendo verba do polo. Né? Então, são casos que já aconteceram. Quando você tem uma, uma, uma, uma realidade de trezentos e tantos polos espalhados pelo estado, trezentos é, e tantos municípios com polos, tudo acontece, desde corrupção, até propriamente é, o polo desaparecer por unanição, sabe? A gente tem situações em que a, a fundação que cuidava do polo fechou, tudo bem, a fundação pode fechar, não tem problema, mas o polo continua existindo, mas aí a prefeitura não passou para outra fundação, ou não passou para outra secretaria, então, tem cidade pequena que é a Secretaria de Obras que cuida do polo, não tem, porque não tem Secretaria de Educação na cidade, sabe? Então, é, o Estado é grande, você não tem um modelo consolidado, você não tem um projeto de lei estadual que regulamenta a criação de polos, não existe o cargo, né, a carreira de coordenador de polo EAD, não existe. Né? O coordenador de polo, ele, às vezes, ele é a esposa do prefeito, um parente, um cargo de confiança, ou cargo que algum vereador sempre indica, né? ou a própria diretora-geral de ensino, ela acaba sendo, por tabela, acumulando o cargo, ou seja, ela não tem tempo para cuidar do polo, porque ela já cuida de todo, todo o ensino do município. Então, assim, são diversas realidades que a gente vai estar tá colocando né, na, na, na mesa para debater com os outros candidatos que vão tá chegando. Então, eu queria é, agradecer demais a presença do Lucas e da Andrea, aí, topando a Adri essa semana. A gente está aprendendo a fazer live também, aprendendo a fazer entrevista. Eu espero que tenha sido tudo bem. Desculpa se eu falei muito ou se eu cortei vocês, né? mas a, a ideia é, é ir adaptando aos poucos. Os outros alunos aqui são mais tímidos, é sempre assim. É difícil fazer o estudante é, de falar também nas lives. A gente lê muito do que eles mandam nos nossos grandes grupos mas é difícil fazer o estudante abrir a câmera, vir e, e conversar. Mas, é, uhum. mas eu acho que é legal a gente estar aí é, melhorando aí o que a gente está fazendo. Deixar um convite para todos de que ao longo da semana vamos ter live todas as noites. né? Então, amanhã, a gente conversa com a Mariana Conte, que é vereadora de Campinas, pelo PSOL, e é pré-candidata ao governo do Estado, pelo PSOL, e também com a Amanda, que é da UPE, né, pré candidato a deputado estadual, a Amanda, que já participou do DCE da UFABC, né, e agora milita pela Unidade Popular. Na quarta-feira, o ex-governador Márcio França vai conversar com a gente, às seis da tarde, um pouco mais cedo, e depois, às sete e meia, a gente fala com, com os candidatos ao deputado Julinho Fusari e, e o Renato Batista também. Na quinta-feira, o ex-deputado estadual, que concorre novamente, Simão Pedro, do PT, e a Marina Elou, que é deputada na legislatura atual pela rede, conversa com a gente. E a sexta-feira, o encerramento da semana, com esse prefeito candidato ao governo, aí, líder de pesquisa por enquanto, o Fernando Haddad, né, que também tocou conversar com a gente né, e para falar um pouquinho sobre EAD, UAB, né, sobre a experiência da expansão da UAB também, vai ser um debate interessante. Então, fica a todos aí o convite para estar participando. Vou abrir aqui mais um minutinho para o Lucas e para a André dar uma boa noite e a gente já encerra. Então, é, Andréia e depois o Lucas. Gente, eu queria agradecer. Antes dela, ter... eu... dela falar, deixa eu falar uma coisa. Então, vamos tá fazer lá. a live direito, já que estamos aprendendo a fazer a live, então, já queria pedir para vocês é, curtirem o nosso perfil aí nas redes para dar uma força, né? Repete sim, sim, é, exatamente. Obrigado pelo lembrete, né? Arroba DCE Univesp, aqui no Telegram e no Instagram, são os perfis do DCE para vocês estarem seguindo. É, os alunos aqui que estão acostumados com os grupos, vocês viram que a live hoje ela foi diferente, né? Ela não foi uma live de grupo, ela foi uma live aqui no perfil do DCE, justamente porque é uma live que está recebendo convidados externos, né? Então, é diferente um pouquinho das lives internas que a gente faz, então, sigam o canal também, porque o canal vai estar tá trazendo outras informações que nem sempre saem todos os grupos, tá? Então, agora sim, passar a palavra para o André e depois para o Lucas. É, gente, aproveitando, eu queria pedir desculpa, porque eu não sei Telegram, de todas as redes. Eu tenho canal no YouTube, Instagram, eu não tenho Telegram. Eu tenho instalado, mas eu não, eu não sei mexer no Telegram. Então, vocês me desculpem aí os perrengues no início. Mas, Lucas, para começar, adorei te conhecer, você é um cara, você uma cabeça ótima, eu tô impressionada com a sua memória de números, é, eu sou de Obrigado. humanas, é bem mais difícil para mim, <risos> mas, gente, é, diálogo sempre aberto, eu acho que educação é o pilar mais importante que a gente tem, né? nenhum país cresce e diminui seus índices de violência, principalmente, sem investir em educação. E eu sinto que o que tem acontecido aqui é exatamente o que eu falei antes. Eu acho que a Universidade veio, foi uma experiência inovadora, cresceu muito rápido, e aí depois que cresceu muito rápido, começaram a ver os problemas que, que surgiram com o crescimento muito rápido, né? Problemas de, de algumas coisas de gestão, algumas coisas relacionadas a, a questões que estão faltando para os alunos. Então, a gente precisa ter esse canal aberto de diálogo, e eu espero que vocês saibam que vocês têm esse canal de diálogo comigo, e foi muito bom participar com vocês hoje, Contem comigo sempre. Meu zap, acho que vocês têm, né? Se não tiver, a gente providencia. Obrigado, Lucas. Gente, antes de mais nada, eu gostaria de agradecer pela, pelo convite. Falar sobre educação algo que eu realmente, eu, eu, eu amo falar sobre educação, eu vivo a questão do porque eu vim de uma família muito simples e só cheguei aqui na frente de vocês, só estou vivendo esse momento hoje na minha vida por causa da educação. É, foi a educação que transformou minha vida, que fez com que eu rompesse todas as barreiras que apareceram na frente. E eu faço questão de que outras pessoas tenham as mesmas oportunidades que eu tive, tá? É, André, um prazer gigantesco, adoro ouvir esse sotaque mineiro, você não tem noção, isso me lembra a minha adolescência, a minha infância em Minas Gerais, é algo, algo que realmente traz muito afeto para mim. Foi um prazer te conhecer é muito importante saber que existem pessoas olhando por diferentes necessidades dentro da nossa sociedade isso me admira me orgulha muito tá ver o seu trabalho parabéns mesmo você é merecedora de absolutamente tudo que surgiu na sua vida e tudo que você conquistou até hoje tá é, em relação à própria universidade pessoal conversem com todos os candidatos Cobrem todos os seus candidatos, não aceitem promessas, não aceitem conversas vagas, não aceitem, porque vocês são merecedores de muito mais do que isso, tá? Vocês realmente são agentes de transformação da nossa sociedade, em função da educação, e nós vamos juntos, de fato, mudar o nosso país, estudando, transformando isso em trabalho e, consequentemente, transformando num, num país melhor, num estado melhor, onde a gente possa realmente aí deixar um legado para as futuras gerações aí. Muito obrigado por tudo, gente. Tenho uma ótima semana de, de palestras para vocês e uma ótima semana dentro do live de todos vocês. Fiquem bem, fiquem em paz, fiquem com saúde. Super obrigado, então. Valeu, Lucas, valeu, André. Boa noite para vocês, tá? Um bom descanso. Obrigado pela, pela atenção. A gente aqui tem que partir, que a gente tem uma outra live da Universo, agora às 8h15, que é o tema que está pegando que é a volta das provas presenciais nos polos. Né? Então, esse é onde está desabando o mundo para o aluno, porque realmente, só para vocês terem é, um pouquinho da realidade, né? depois de dois anos, como eu falei mais cedo, a Univesp retorna agora as provas presenciais, mas qual que é o problema? Não existem respostas para perguntas elementares como eu mudei de estado, eu não consigo viajar para o polo agora, eu estou automaticamente jubilado? Parece que sim, só que a Univesp não responde. Porque o aluno não pode mais vir ao polo. E, tipo, ele, ah, ele vai ter direito a fazer a prova à distância? Não sabe. Né? porque agora E qual que é o problema? Por que isso ocorre dessa forma? Questões de, de papel e caneta, de leis. Como o governo federal revogou o decreto de emergência, de calamidade pública, a universidade fica obrigada a voltar com as provas presenciais. Ela, ela deixa de ter base legal para poder continuar aplicando a prova à distância como está sendo. Então, ou seja, a irresponsabilidade do governo federal de ter removido esse decreto antes da hora faz, fará com que muitos alunos da Univesp que estão com 10 em todas as disciplinas, né, com notas altas em todas as disciplinas até agora, evadam do curso alguns faltando um semestre. Porque ele mudou de, de estado, mudou de cidade, né, porque por causa da pandemia e por outro detalhe também. A Univesp ela tem essa vantagem, ela tem 400 polos mas também, a, como eu falei, a maior parte dos nossos problemas, eles são administrativos. Não foi aberto o processo de transferência de polo, e nem o processo de prova em trânsito. Então, o um aluno, às vezes, ele se matriculou no polo de São Paulo, agora ele está morando em Marília, está morando em Ribeirão Preto, tem um polo lá. Ele poderia fazer a prova junto com a turma que vai fazer prova lá no dia. Mas a Univesp não abriu essa questão gerencial, administrativa, para que esse aluno não evada do curso. Então, o que eu falo, são os debates que a gente tem que tocar e que a gente vai estar, vai estar correndo. Eu falo que, como eu falei para vocês no começo, a gente tem que é, discutir muito para se colocar no mesmo nível do aluno presencial. E a questão que a gente quer jogar em debate depois disso é sobre: é realmente necessário prova em polo? Será que não se pode já pensar em graduações com todas as atividades sendo à distância, de forma que você consiga incluir mais alunos e que você consiga obter uma taxa de formatura muito maior no ensino público, né? será que vale a pena você ter uma universidade pública à distância que ingressa 10 mil alunos e forma 700? Forma, às vezes, menos de 10% de todos que ingressaram? Não sei, são questões que a gente deixa em aberto né, para serem pensadas e para que as políticas de ensino superior, que espero que o André esteja eleito e o Lucas eleito na próxima legislatura, eles também pautem esses temas para a gente debater a Univesp aí lá na Lesp, na Comissão de Educação, e, e também nos outros espaços que forem abertos. Tá? Então, obrigado mais uma vez pela presença, obrigado, obrigado. aos diretores do que participaram. Tá? E aí a gente se vê então amanhã, amanhã, às sete e meia da noite, a segunda live com a Mariana e a, e a Amanda. Então, aguardo todo mundo, todos vocês aqui no, no canal, arroba Universo, pegando o Telegram para a gente continuar, tá? Então, boa noite a todos, até a próxima. Até mais, pessoal, boa noite. Pessoal, também vou nessa, vou, vou... qualquer coisa manda lá no grupo.